E aí, Clã Chaldão aqui. Hoje a gente está vendo com Starbound, jogo de ação e aventura para PC. Também é um jogo de craftarias. Esse jogo foi recomendado muitas vezes no canal e recentemente pelo nosso amigo e Hunter, ou Hunt. E hoje a gente vai jogar um pouquinho, vamos fazer o começo e tentar fazer a primeira missão. Não é um jogo muito fácil, mas também é um jogo bem difícil. Vamos lá! Tem a criação de personagens... que são alienígenas? vocês podem ver a temática espacial, você pode escolher entre sexo masculino ou feminino e a raça, aí se é uma ave ou uma planta, um fósforo um boboa, um ou boa, anfíbio humano você pode ir mexendo aqui embaixo tudo é bastante customizável, vou dando random ele vai jogar aqui com o Mordekai, eu fiz um, um passarídeo Vamos jogar no Survival E não vamos pular a missão inicial, vamos ver do que se trata Acorde! Acorde você dormiu demais Tudo bem A gente começa nesta, nesta base a primeira coisa que faz é ir no banheiro, claro. Você pode interagir com os objetos. É bom pra ir aprendendo como funciona o esquema. E também tá meio... os bugs, olha que legal. Às vezes eles te salvam, viu? Vamos lá. O uniforme está disponível no armário. Olha lá. Take. Oh! A gente já pode assistir um uniforme aí. Tem todas essas pessoas que você pode conversar Mas... Se a gente for conversar com todo mundo o vídeo vai ter 5 horas Então, passa direto no momento a gente vai lá para a nossa formatura hoje vamos testemunhar o crescimento de protetorado Por 500 anos estamos é, orgulhosos de proteger a terra, juntando as raças de todos os tipos Em nome da paz oh. Dá um discurso aí bonito né? A respeito da instituição que fazemos parte eles vão presentear a gente com esta máquina, que está na mão dela. Manipulador de matéria. Que? É algo errado, vamos ver. Ixi, olha. Oh, coitado. E morreu. Muito bem, primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o manipulador de matéria. E agora a gente equipa ele. Ó, ele está equipado. Solta um raiozinho e é com isso que se pratica a craftaria. Ó. Você vai coletando coisas que não dá para abrir. Não sei se tem coisas aqui escondidas. Muita gente ferida. Eu queria pegar uns refrigerantes. Tem tentáculos para todo lado, hein? Olha o tamanho. Estou lendo, mas estou indo. Provavelmente está explicando como ensina o que tem que fazer. A gente só vem aqui, ó. Pegar tudo. Para a gente a equipe aqui no primeiro slot a espadinha. Ó, é uma espada meio zoada, mas tá bom. vamos aprendendo aí o, o básico um take all beleza aí a gente sobe nessa nave zoada e vaza nem todo mundo teve a mesma sorte tá aí tá aí a historinha agora o que fazer bom primeira coisa é reparar a nossa nave, que ela está toda estourada A nave fica conversando com a gente A nave não funciona Vamos pegar Algumas coisas que estão aqui Food enlatada Comida, comida enlatada Tem uma lanterna, isso aqui é importante também Vamos colocar ela aqui Num segundo slot E tá bom Vamos pegar só isso Agora a gente vai pegar a primeira missão Vamos descer num planeta e coletar uns recursos Certo? Explorar o planeta em órbita Que não é a terra Muito bem. Para quem já jogou terraria na vida, vai achar semelhante. Mas não é bem isso, viu? Você pode, é, como é que fala? Você pode minerar e craftar as coisas igual ao terraria. Só que você não tem o mapa e quando você morre, você perde tudo, absolutamente tudo, e às vezes é difícil encontrar onde foi deixado os equipamentos. Os equipamentos. Tudo te mata muito rapidamente, é muito escuro, é um jeito de jogar um pouco diferente. Bastante diferente, bastante diferente Já tem umas bases prontas sabe? Quando a gente desceu aqui no planeta, a gente tem que encontrar três coisas Primeiro é o teleporte Tipo um portal Depois nós temos que encontrar o acampamento encontramos Não adianta entrar dentro do acampamento, ele não te protege. Com trabalho é possível derrotar os bichinhos. Ali no acampamento, se você, por exemplo, dormir, você recupera HP a gente vai explorar um pouquinho tem que ir andando o mundo todo como o planeta é redondo se você for para a direita de tudo você acaba voltando para o lugar inicial ou tudo para a direita ou tudo para a esquerda você volta para o lugar inicial Apesar da gente ter tocha, a gente não vai usar. Porque o personagem já possui uma iluminação própria. Mas, depois de muito cavalo, a gente encontrou aí um, umas residências uma residência menor e uma residência maior. Tem, tem coisas aqui. Um, item importante. Também tem um menu de craftarias, onde a gente pode confeccionar cordas, confeccionar kits médicos. o upgrade também do nosso manipulador de matéria, a gente vai coletando esses, esses módulos e melhorando ele. Aqui dentro dessa casa a gente encontrou um. Uma baita vantagem. Não tem nada, a gente pode descansar um pouquinho, vai ficar melhor. Né, no nossa HP subindo. Também tem uma barra de energia ali que eu ainda não vi usar. E também tem uma barra de fome. A gente precisa se alimentar. Vamos se alimentar? A gente achou aqui uma cenoura. Mata um pouquinho a fome. Um tomatinho. E tem a carne de bicho. A gente não vai comer porque ela nos envenena. Muito bem. Voltar à exploração, a gente tem que encontrar Encontrar o portal e também. Isso aí vale como um acampamento, né? Mas. Olha que bela queda, hein? Para não tomar o desacerto, a gente vai cavar. Vamos seguindo em frente, a gente já andou pra caramba e não chega. Isso é muito normal. Aqui achamos o acampamento. Bom sinal. Essa é uma das coisas principais que tem que encontrar, este acampamento. Pode dormir um pouquinho, depois comer algo. Cheirar a pança. Foi uh, difícil. Vamos descansar um pouquinho. O bicho que vem a seguir é meio tenso. Mas ele fornece a necessária pra gente. Isso foi um erro Se eu não me engano É possível Fazer um buraquinho aqui pequenininho E através desse buraco Atacar os bichos Isso que é crueldade Bater nos pequenininhos Mas não tem jeito, eles atacam Agora ficou melhor A gente conseguiu 20 core fragments, que é um dos itens que eu propósito de vir até aqui. aqui. Nós estamos aqui, pegamos mais uma espada. 4.5 de dano tem um valor substancial de ouro. Pegamos mais lanças. acho que é bom. Tomar um suco, ficar fortinho. Nossa! Pegando tudo que tem nas caixas. bem vamos fazer o seguinte a gente vai voltar o caminho que fez voltar para terra firme e aí vamos voltar a procurar o portal agora a gente tem o item da quest que a gente nem iniciou legal né oh, oh, oh, oh, achamos o teleporte que é a missão que você pega na nave. Então a gente fez duas missões. Ficou aqui no teleporte, ó. Já fizemos a primeira missão. Aí ele requer 20 fragmentos. A gente tem muito mais que isso. E a gente aciona... O Gateway. Sem destino... Correto. Mas vamos. Feito guardar a arma, aqui é um lugar seguro, tipo um, um hub, você compra de tudo, eu acho que pode guardar coisas, conversar com gente, Esse menininho aqui, a tecnologia Se eu trouxer para ele 10 barras de cobre, ele vai me dar mais um, um módulo de manipulador E a gente pode fazer upgrades A gente também faz upgrades no Nosso corpo E eu só explorei isso na verdade Tem um monte de coisa por aqui, viu? Ali tem mais outro cara, um ursão lá. É bem louco, viu? Esse é um jogo bem longo de concluir. Tem muita, muito recurso, muitos mundos a explorar, muitos chefes. É bem interessante, vale conferir. Não é muito caro. E é isso aí é a nossa gameplay. Não é um tutorial nem nada, porque a gente não manja em nada disso aqui. <risos> Mas eu só queria. Eu precisava saber pelo menos o básico. O básico é esse aí. Fica assim então, pessoal. Vocês gostaram deste, deste vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga Metroidvania, jogos indie, recomendações. Já pedi para deixar o um comentário? Deixa o um comentário, a gente responde. Fica assim, pessoal. Até o próximo vídeo, ó. Viu, a amizade?